Bom, essa aqui é uma música que tem uma métrica um pouco difícil, tá? Então é muito importante que você conheça bem a melodia e bem os tempos dos acordes, ok? Eu vou só tocar o acorde e segurar nos tempos, tá? Para vocês terem mais ou menos uma ideia de tempo dessa música, ok? Vamos lá então. para para Então, eu vou passar para vocês aqui é, de uma forma mais simplificada possível, tá? Mas é uma música que vai dar trabalho para pegar, ok? Então, vamos lá. Lá, quatro tempos, tá? Ó, dois, três, quatro. dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.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 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. O que, que acontece? Vamos, vamos falar um pouquinho aqui desse arranjo. Porque eu ralei para poder chegar aqui <risos> nesse 2x4 do final aqui ouvindo. Porque a partitura não está ajudando. Tá? É, a partitura realmente não ajudou. tive que ir atrás aí. Tá, de versões na internet para ouvir, porque usando a harpa da CPAD, lamentavelmente, não está ajudando, tá? Então, vamos lá. Ó, começa a primeira parte aqui, tá? Então, ó, Lá, quatro tempos, Lá, quatro tempos, ok? Mi, quatro tempos, Mi, quatro tempos, Lá, quatro tempos, Ré, quatro tempos, aí vai vir aqui, Lá dois tempos, Fá sustenido menor mais dois tempos, Mi dois tempos, Lá dois tempos. Esse Lá é o final, né? O que, que acontece? Aqui a segunda parte já entra em cima, na cabeça. Então, ó. Entenderam? Então tem que estar muito atento para essa parte, tá? De novo, ó é... 3, 4, 1, 2, 3 e 4 1. Ok? Então assim, essa parte é muito complicada, tá? É essa parte e o finalzinho para voltar tudo de novo, tá? Bom, vimos aqui então essa parte tá Vou repetir mais uma vez ó. É, tarana, Lá, quatro tempos Lá, quatro tempos de novo Mi, quatro tempos Mi, quatro tempos Lá, quatro tempos Ré, quatro tempos Lá, Fá sustenido Mi, lá, tá? Aí já entra C, valendo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 4, 2, 3, 4. O que, que acontece? Aqui já tem que voltar tudo de novo. Então imagina, termina aqui. Não dá para entrar assim. Porque não tem tempo nem de respirar direito. É, na harpa tá assim. Eu ouvindo as versões da internet, eles dão aqui um descanso de dois tempos. Então faz. Ok? Vamos, vamos ver de novo aqui, que eu acho que até eu contei errado. Vamos lá. Entendeu? Então você tem essa contagem de um dois. Contando direto vai ficar aqui. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um. Entendeu? Esse um, dois é a respiração para entrar de novo, tá? Então tem que ter muita atenção nisso, tá? É uma música basicamente rápida, né? É uma marcha, né, na verdade, né? Então você pode fazer ela contando os tempos. 1 2 3 4 2 3 4 Então, a rítmica vai ser essa que eu fiz, tá? Introdução tá? da harpa, é... eu vou falar aqui porque eu falei no vídeo anterior, mas vou falar aqui também. São sempre os últimos quatro compassos, tá? Ok? Então, toda a introdução de no da harpa vai ser sempre... Os últimos quatro compassos, entendeu? De novo, repetindo. Ó, um, dois, três. Tá? Lembrando que se você vai começar pelos quatro últimos compassos, você vai ter que dar os dois tempos de respiração para o vocal entrar, tá bom? É, eu busquei aqui uma forma mais simples... De se entender, tá? E você também não é obrigado a fazer o que eu fiz, né? Ok? É, aqui ah, o intuito é ajudar, tá bom? Um abraço aí, pessoal, e até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus.